Senhor presidente, chanceler Eladio Izaga, senhores colegas chanceleres, senhores ministros, representantes de organismos do Mercosul, e de organismos regionais aqui presentes, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu agradeço a hospitalidade, sempre a hospitalidade primorosa, com que nossos amigos paraguaios nos recebem. E saúdo meus pares do Mercosul e suas respectivas delegações. Agradeço, chanceler Luizaga, o relatório da presidência para o tempo de Paraguai, que ilustra com muita clareza o novo ritmo de trabalho que imprimimos ao Mercosul. Mais do que isso, esse relatório ressalta a opção que nós fizemos por um bloco identificado com os desafios do nosso tempo e voltado para resultados de interesse concreto para as sociedades nacionais. Depois de muitos anos de introspecção, de letargia, o Mercosul reencontrou a sua vocação para um regionalismo aberto ao mundo e atento às exigências regionais que se revelam mais promissoras na promoção da riqueza e do bem-estar social. Eu acabo, meus amigos, de regressar de um périplo da Ásia, a Ásia. Tive a oportunidade de me encontrar com meus colegas na conclusão desse périplo quando lançamos a negociação entre o Mercosul e a Coreia. E tive ocasião de renovar o um contato com vários países que integram a ASEAN. A experiência desses países, meus prezados colegas, é um exemplo eloquente dos benefícios que resultam de uma integração fluida entre diferentes polos da economia mundial. Integrado com a União Europeia, o Japão, a Austrália, os Estados Unidos, a China, o Sudeste Asiático conquistou espaços inestimáveis em outros mercados. Isso gerou fluxo de comércio, investimentos e também uma rede de acordos de preferências. Os países envolvidos passaram a vender suas manufaturas, importar insumos e bens de capital em melhores condições do que aqueles excluídos nesta teia de acordos. Isso para não mencionar o impulso que esse processo propiciaram a criação de cadeias regionais e globais de valor com reflexos imediatos sobre os padrões domésticos de inovação e de geração de emprego e de renda. Enquanto isso acontecia, nós do Mercosul durante muitos anos permanecemos com uma agenda externa profundamente tímida e muito aquém das nossas possibilidades e desconhecendo o que estava acontecendo no resto do mundo podemos recuperar o tempo perdido. E estamos fazendo isso. E o Mercosul conta com trunfos inestimáveis para reafirmar a sua presença como um polo estável, dinâmico e democrático na cena internacional. É essa também a percepção dos nossos interlocutores externos, como acabo de confirmar na minha viagem à Ásia, a semelhança que os meus colegas eh, têm feito recentemente. E por que isso? Porque o Mercosul representa a quinta economia do globo. Nós temos uma população de 275 milhões de habitantes. Para aqueles que são céticos do Mercosul, é sempre preciso lembrar que nós expandimos o comércio intra-blocos Nove meses, nove vezes, desde 1991, consolidando um mercado comum que se expande a cada dia, com recuperação do poder assistitivo dos nossos consumidores, mas que não, dados que não nos permitem subestimar ainda as tarefas que temos pela frente para aperfeiçoar o nosso bloco no seu, na sua, nos seus mecanismos de decisão, nas suas regras, como também foi ressaltado pelos colegas que me antecederam. Mas nós constituímos, além disso, uma comunidade de valores que lute do compromisso constitucional e irrenunciável das sociedades nacionais com a democracia e os direitos humanos, como tão bem ressaltou o chanceler que É com uma crença renovada na nossa vocação e nos valores fundacionais do Mercosul, que nós tivemos engajados nos últimos dois anos na tentativa de concluir as tratativas de um acordo de associação com a União Europeia, que já dura há muito tempo. Eu penso que é preciso tratar esse assunto com o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, como diria Gramsci. O pessimismo da razão que nos faz medir com bastante prudência e na sua exata dimensão o quanto existem ainda na União Europeia persistências que decorrem muito, muitas vezes da estrutura política dos seus países e que resistem imensamente à abertura dos seus mercados, bens oriundos da nossa agricultura e da nossa agroindústria. Nós temos avançado com prudência, mas também com determinação, para encontrarmos compromissos é, que nos permitam ter um acesso maior. Mas não podemos subestimar, tampouco, como acaba de lembrar o chanceler Forri, da importância que tem este mega acordo sobre os nossos sistemas econômicos. O estímulo que isso representa para que nós empreendamos reformas importantes no sentido no nosso sistema tributário, na nossa estrutura burocrática, compromissos que seguramente farão com que nós alcancemos patamares mais elevados de produtividade e competitividade. É um estímulo para que muitos setores da nossa sociedade, das nossas economias que ainda são acomodados possam eh, se dar conta de que não é possível continuar por mais tempo isolados do mundo, como se fosse possível você ter dentro da mesma empresa produzir desde os níveis mais inferiores de, de, de insumos até o produto acabado. Quer dizer, não podemos perder de vista que o mundo cada vez mais se faz da integração de cadeias produtivas e nós não podemos ficar isolados disso. O acordo com a União Europeia é, nesse sentido, estratégico, porque ele representará um estímulo para que nós nos movamos. Além do mais, trata-se de um conjunto de países que tem um alto poder aquisitivo, 750 milhões de pessoas, um produto de 319 trilhões de dólares, e países que têm a mesma, uma cultura jurídica semelhante à nossa, países que têm o um predomínio da democracia, partidos que, países que asseguram é, previsibilidade e segurança jurídica. De modo que é preciso, no meu entender, persistirmos com pessimismo da razão e otimismo da vontade na conclusão desse acordo. Eu tenho certeza que agora, na presidência pro-tempore é, da República Oriental do Uruguai, nós vamos prosseguir. Agradeço o empenho, agradeço, todos nós agradecemos, a competência dos nossos negociadores. E desejo que retomemos o mais breve possível a negociação técnica para que, esgotadas essas, persistindo ainda problemas, nós possamos intervir no nível político para conseguir este acordo o mais breve possível, aproveitando, na expressão do chanceler Forri, uma janela de oportunidades que não pode se fechar. É... Eu... Penso, meus caros colegas, que, levando em conta e tendo bem presente a importância desse acordo, nós não podemos perder de vista aquilo que já percorremos e aquilo que iniciamos a percorrer com outras, em outras frentes negociadoras. A aliança, a convergência com a aliança para o Pacífico, do Pacífico, o segmento numa, no mapa do caminho, honra de ruta, que foi traçada em Buenos Aires há cerca de dois anos. Os nossos parceiros da Aliança do Pacífico, alguns são mais ativos, outros não. É preciso reconhecer que o México ainda é, se encontra numa certa situação de surci em relação à sua negociação com os Estados Unidos. Mas este é um caminho que poderá, se concretizado, se constituir um verdadeiro eixo de integração econômica da América Latina, Mercosul e País da Aliança para o Pacífico. É, não quero me estender sobre as outras frentes é, negociadoras que estão abertas, outras que estão em perspectivas, como Singapura, que me parece ao, que está ao alcance da nossa mão, e esse eu sei que é o ponto de vista também do chanceler Voa, O importante é que nós eh, possamos persistir nesse rumo que traçamos, possamos persistir em demonstrar ao resto do mundo e também aos nossos concidadãos que estamos hoje numa fase do Mercosul renovado e cada vez mais presente no mundo e mostrarmos no esforço de comunicação enfatizado pelo Chanceler Minovô, de comunicação social, o quanto isso representa, representa de ativo para os nossos concidadãos em termos de oportunidades de renda, de emprego e de prosperidade. Eu gostaria, meu prezado, meus prezados amigos, de me congratular com o nosso queridíssimo Eládio Luizaga pelos importantes avanços obtidos neste semestre e que já foram bem ressaltados no seu primoroso relatório inicial. É, me permitiria apenas tocar em alguns pontos que, me per... que, que, no meu entender, seriam de interesse do nosso bloco, no sentido de fortalecê-los. É, me refiro, em primeiro lugar, à quantidade de exceções à tarifa externa comum. Eu penso que é preciso refletir sobre isso, de modo a que nós possamos ter acesso a essas, uma, uma disciplina desse tema, de modo a que ele não sirva para ser um elemento, digamos, de, de, de, de, de, que nos distancie dos objetivos que tivemos à frente quando constituímos esse bloco. Quero lembrar também o tema sempre, que sempre o Brasil coloca nas nossas reuniões, que é a necessidade de a refletir já sobre o um Acordo Automotivo. Sei que esse é o tema de preocupação do governo uruguai. Iniciamos já uma conversação para examinar as, os eventuais aperfeiçoamentos que possamos trazer ao nosso acordo, e também já refletir com os nossos amigos argentinos sobre o que faremos quando o prazo do acordo em vigor eh, se expirar. É, e outro tema, que, sobre o qual também volto a insistir, água mole água em pedra dura, tanto bate até que fura, no acesso do açúcar, na inclusão do açúcar no, entre os bens que podem circular livremente entre os nossos países, ainda que consciente das sensibilidades, nós possamos ter uma abordagem gradual deste deste tema. Uma palavra de reconhecimento pessoal ao chanceler Luiz Aguiar. Ao longo desse tempo, me tornei seu amigo, creio que uma amizade Recíproca. O senhor contribuiu para que entre nós, seus colegas, renasce sempre um espírito de colaboração. O senhor, tem, o senhor é um grande profissional, um grande diplomata e conseguiu na sua presidência pro tempore é, ao mesmo tempo em que defendeu os interesses nacionais do seu país, ser o intérprete das aspirações comuns de todos os países que compõem o nosso bloco. Isso, isso sempre com disposição de diálogo, sempre com bom humor, sempre com uma, uma afeição fraterna para com os seus colegas. Quero cumprimentá-lo, desejar-lhe toda a felicidade do mundo e cumprimentar também a valorosa equipe que tem trabalhado ao seu lado ao longo desses anos. É, eu reafirmo ao concluir este, esta palavra na reunião do Conselho, a disposição do Brasil, que reafirmei ainda recentemente na audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, na semana passada, nos benefícios que o nosso país e que os nossos países têm na, quando ingressaram, quando decidiram criar o Mercosul e o nosso compromisso permanente no seu fortalecimento e no seu aprimoramento. Muito obrigado.